Como apostar na Bet Advisor? Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre a Bet Advisor e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como apostar nela aqui, como é simples apostar na Bet Advisor e ganhar algum dinheiro aí se você for bom com as apostas. Estou fazendo esse vídeo porque eu fiz outro aqui, ó, onde eu mostro os oito sites onde é possível ganhar prêmio ou dinheiro fazendo apostas nesses sites sem fazer nenhum depósito, sem gastar nada. Então a Bet Advisor é um desses sites. Indo direto ao assunto, você faz uma conta aqui na Bet Advisor. Se você for bem com as apostas e as pessoas assinarem a sua conta para receber suas apostas, você ganha 36% da assinatura de cada pessoa. Então, para depois de aberto uma conta para criar um perfil de apostador, você vem aqui no seu ícone do seu login. E clica nele e depois nesse botão verde aqui ó, criar é, um tipster. Depois de ter clicado, vai abrir essa página aqui onde você pode colocar uma imagem, o seu nome aqui de apostador, tem até algumas sugestões aqui para você colocar. E você pode escolher qual esporte que você quer apostar. Você só pode escolher um esporte por cada perfil. Você pode criar quanto, quantos perfis quiser. Inclusive mais de um perfil no mesmo esporte. Por exemplo, pode criar um, dois, três, quatro, quantos perfis quiser para apostar em futebol. E se você quiser apostar em outro esporte, vai ter que criar outro perfil. Depois basta vir aqui embaixo, marcar esse quadrado. Que, dizendo que concorda com os termos e condições e clicar em registrar eu já fiz isso então não vou clicar ali em registrar depois de ter feito isso você vai lá e seleciona o seu perfil depois de ter selecionado o seu perfil agora basta fazer as suas apostas então você vai vir aqui na página dos seus apostas você vê esse meu perfil aqui tem algumas estatísticas você pode ver isso depois então aqui do botão direito, aqui ó, do, aliás, do lado direito tem esse botão vermelho, um círculo, você clica nele para colocar suas apostas. Logo em seguida você vem aqui e escolhe é, qual mercado, em qual país você quer apostar. Você pode ir ali no menu do lado esquerdo, escolher o país, ou aqui no centro e fazer apostas nessas sugestões aqui dos principais campeonatos, as principais ligas de futebol. Do lado direito aqui você vê... Esse ponto interessante aqui de mostrar, onde mostra minhas dicas ativas, minhas apostas ativas. Você vê aqui que aqui está uma aposta em jogo, foi uma aposta que eu fiz para o jogo do Real Madrid amanhã. E logo abaixo tem nove apostas disponíveis, ou seja, eu só posso fazer dez apostas no mesmo. Só posso ter dez apostas ativas por vez. Assim que terminar os jogos, assim que for terminando, eu já posso fazendo a aposta enquanto estiver é, enquanto houver apostas disponíveis aqui, eu posso fazer Agora eu vou fazer uma aposta aqui no jogo do Manchester Então pra, basta procurar aqui o jogo do Manchester na Inglaterra Mas eu prefiro sempre procurar aqui pela pesquisa Então você digita aí o nome do time e antes de terminar Já vai começar a aparecer algumas sugestões Eu vou clicar aqui e logo em seguida vai aparecer aqui os times que você quer apostar. O jogo que eu vou apostar é amanhã, dia 25, às 4 horas, Manchester e Bridgerton. É importante você sempre olhar aqui o nome do campeonato também, porque em algumas vezes vai jogar os mesmos dois times, só que em categorias diferentes. Lá no sub-21, sub-19, isso pode confundir e você acabar fazendo aposta no time errado, porque muitas vezes o time não vai estar aqui indicado a categoria dele, apenas aqui no nome do torneio. Então uma vez selecionado aqui a partida onde eu vou postar, agora sim cheguei aqui na parte onde vou colocar a aposta. Primeiramente escolho a stack que eu vou apostar, entre 1% ou 5% da minha banca, vou apostar o máximo. E agora aqui eu escolho a aposta que eu quero fazer, que no caso é um handicap. Escolhido do handicap aqui, basta escolher o time, eu vou escolher aqui o Manchester, a linha da aposta, que no caso é menos 1.25, mas vamos supor que aqui não tivesse a linha que eu vou apostar, então você vem aqui ó, e coloca aqui para nesse botão amarelo para colocar a sua linha, e aí quando aparecer as opções você coloca lá a sua linha, que no caso é menos 1.25. 25 ela já estava presente lá mas eu queria mostrar aqui como fazer e também escolhe a casa onde vai apostar no caso é a bet365 uma vez escolhida basta colocar aqui a odds que é 1.42 eu já verifiquei lá na bet365 é, muitas vezes quando você quando eles sugerirem aqui a linha quando você clicar na linha já vão sugerir a casa e a odds mesmo assim é recomendável que você vá lá na casa e veja se a odds está correta pois nem sempre está é uma vez aqui colocada a odds 1.42 você vê que aqui embaixo eles apresentam outra odds 1.37 essa é uma indicação da odds mínima em que o apostador que está vendo ali as suas apostas deva entrar na aposta. Então, já você coloca aqui a odds que você quiser. Eu acredito que se ela estiver aqui abaixo de 1.40, já não vale a pena entrar. Então, vou deixar aqui 1.40, que é o mínimo da odds que ele deve aceitar. Agora, mais abaixo aqui, tem um lugar onde você pode preencher algum comentário, caso queira. Eu só costumo utilizar isso aqui quando eu aposto na Betfair. Na Betfair Sportbook. Porque aqui só tem a opção para escolher a Betfair. Então você coloca aqui Betfair e todo mundo acha que é na Betfair Intercâmbio. Quando é na Sportbook. Depois de terminado isso, clica aqui em próximo. Aí vai aparecer algumas informações da sua aposta para você conferir. O nome dos times. O nome da liga. A data e horário. É, o tipo da aposta, que é Handicap. É, em qual time que eu apostei, foi o Manchester. É, a melhor rodas para apostar a stack máxima 5%, é, a odds mínima, que é 1.40, e a casa é bet365. No meu caso aqui, que sou um apostador pago, né, para as pessoas verem as minhas apostas eles têm que pagar, aparece essa opção aqui para mim, se eu quero colocar essa aposta como gratuita. Eu vou colocar sim, como gratuita, e agora basta clicar em publicar. Quando eu coloco em gratuita, qualquer um pode ver, nem precisa assinar é, a minha conta para ver essa aposta, não. Pronto, coloquei a minha aposta aqui. Agora você vê aqui do lado direito que vai aparecer que eu já fiz duas apostas e ainda tenho oito apostas para fazer. Então é assim que faz as apostas aqui na Advisor, muito simples, muito fácil. E aí conforme você for ganhando aí, você passa a receber 36% da assinatura da sua conta. Eu fiz esse vídeo, como eu disse, por conta desse vídeo, oito Sites gratuitos onde você pode ganhar sem apostar nada. Eu vou fazer também sobre os outros sites que eu cito nesse vídeo e vou postar aí no canal. Esse aqui é o que eu queria mostrar aqui sobre a Batch Advisor, como é simples apostar aqui no site.